Fala meus aliados, segunda-feira 31 do 10 de 2022, segundona braba, pós eleição, e o Brasil tá como? E o mercado tá como? E os bandidos tão como? E os polícia tão como? E você tá como? Tá triste ou tá feliz? Deixa aí no seu comentário. É, doideira, doideira, doideira, mas sabe o que é mais doideira? É você ainda não está se preparando pro futuro. Olha que legal, Lula disse no seu discurso que o Brasil escolheu livros ao invés de armas. ou oh, coisa bonita, né? Mas aí eu já logo pensei que ele tá falando isso pra metade da população, né? Porque praticamente outra metade votou no Bolsonaro. Então ele tá dizendo também que metade escolhe livros e metade escolhe armas. Mas calma lá que isso aqui não é campanha antipetista. O que acontece é que eu quero incentivar a maior quantidade de pessoas possível... A agir racionalmente e não por impulsos, e como devemos agir agora? Trabalhando e cobrando. E se o Bolsonaro tivesse ganho, seria da mesma forma: trabalhando e cobrando. Eu mesmo já tinha perdido no primeiro turno. Que a pessoa que eu votei não teve nem chance com essa polarização aí. Mas fazer o que, né? Eu vou dizer o que você tem que fazer: você tem que se preparar para o futuro, se prepare para um cenário ruim. Esperando que coisas boas aconteçam. Muita gente não sabe como se comportar. Nessa segunda-feira o mercado abriu com uma grande queda. O Ibovespa iniciou o dia com uma grande queda. Muito provavelmente o pessoal viu o anúncio da eleição do Lula, já programou na corretora para vender e iniciou o dia vendendo. Porém, no mesmo dia, o Ibovespa recuperou e fechou acima. Fechou aí com 1% de alta. Então, a gente tem que ter inteligência para lidar com os diferentes futuros que nos esperam. E se as coisas derem muito bem... Aproveite para se preparar melhor. Se você não se vê empreendendo, tocando um negócio próprio, trabalhando como autônomo, é extremamente importante que você se prepare para o futuro e busque independência do governo. Apenas 1% das pessoas que se aposentam conseguem manter o padrão de vida que tinham antes de se aposentar. E 47% dos aposentados que ainda trabalham Declaro que ainda precisa de mais dinheiro. Então o cara recebe a aposentadoria, recebe o salário, mas ainda tá faltando grana. Aí ele teria que ter aí mais dois empregos, né? E ficar um sovino, igual o Júnior. Não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. E ao que tudo indica, o Brasil vai ter uma grande dificuldade nos próximos anos. Algumas reportagens dizem que a dívida pública do Brasil está próximo de 80% do PIB. O que significa que para o Lula realizar obras, conceder auxílios, ele vai ter uma limitação para fazer essas coisas uma maneira que ele possa fazer isso seria realizando corte de gastos então ele poderia cortar gastos com o parlamento por exemplo duvido que isso vai acontecer mas talvez aí um corte no orçamento da educação da saúde da segurança outra opção seria o aumento da carga tributária né então o aumento dos impostos e o aumento dos impostos Deixa as coisas mais caras. Ou a terceira opção, se essas duas forem desconsideradas, seria realizar o que ele pretende, sem mudar nada, sem fazer cortes, sem aumentar juros, criando mais dinheiro para pagar as futuras contas, as futuras dívidas, e com consequência disso, aumentar a inflação mais uma vez. Isso também gera um fortalecimento do dólar, o que é ruim para o Brasil, que está cada vez mais se distanciando aí dessa paridade com o dólar. Isso afasta investimento, porque... Como que um estrangeiro vai vir abrir uma fábrica aqui no Brasil? Se para ele mandar as coisas de lá para cá, ele paga em dólar, e daqui para lá ele tem que ele tem que fazer essa troca do real para o dólar, e o investimento que ele faz aqui já não vai ser o mesmo quando ele conseguir arrecadar. Esse é um grande motivo, né, um dos principais que fez com que várias fábricas automobilísticas que vieram pro Brasil fecharam as portas, porque o real não tem conseguido se manter frente ao dólar então faz com que os investimentos aqui sejam inviáveis, então afasta as empresas e o bolso do consumidor final, né, o cliente, fica mais enxuto, se as empresas não arrecadam, elas demitem, com demissões tem menos pessoas que podem consumir, se elas não consomem, a arrecadação cai, o que gera demissão, o que gera menos consumo, o que gera demissão, menos arrecadação, mais demissão, menos arrecadação, mais demissão, você já entendeu. Ah, mas o Lula vai gerar emprego, né? E como que você vai fazer isso, Lula? Nós precisamos então discutir como é que nós vamos criar trabalho pro povo brasileiro. Então eu queria dizer pra vocês que eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei, eu acho que nós temos que fazer esse país voltar a ser feliz. Tudo bem, mas o Lula vai... Facilitar o crédito, ainda mais. Será que é essa a saída então? Oferecer mais uma oportunidade do povo se endividar? Do empreendedor ficar endividado? Do operário ficar endividado? Nossa gente, essa palavra me dá nervoso, dívida. Calma, calma, calma, calma. Olha só, esse gráfico mostra que no governo do Lula, ele conseguiu controlar o dólar e fazer a economia deslanchar. Só que hoje ele não tem assim aquele boom de commodities que tinha no passado não tinha as dificuldades tecnológicas, né, que tomam o lugar de serviço braçal, que era a chave para o crescimento do seu período. Ele não tinha também uma Câmara dos Deputados tão forte, opositora, que nem ele vai ter agora, governadores de oposição, não tinha uma polarização, agora ele vai ter que enfrentar uma militância de direita muito mais forte, né, o que antigamente não existia praticamente, agora ele vai ter gente para criticá-lo, para persegui-lo, gente que vai insistir e procurar até encontrar e às vezes encontrar até coisa que não existe, mas para todo esse cenário e qualquer outro, a receita é a mesma, só existe uma coisa, se fazer a receita não mudou, guardar uma parte do seu presente para desfrutar no futuro, não confiar na previdência social, nem o próprio presidente Lula confia. Do contrário, ele não teria 7 milhões de reais investido numa previdência privada. Então, diversificar o seu patrimônio entre ativos internacionais, ativos nacionais, adquirir ativos que sobrevivam ao tempo, aquilo que não importa quanto tempo passe, ou que passe 40, 60 anos, e ele ainda continue sendo necessário. Como eu disse, se preparando para o pior, mas esperando que aconteça coisas boas. E não deixa de viver o hoje. Mas também não viva só o hoje, porque muito ainda está por vir. Ou sei lá, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta aí o que você achou do vídeo. E me encontre aqui na semana que vem. Até mais!